Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Chá com Alvinho na fusão agora. O nosso convidado de hoje tem 28 anos, é do melhor signo e do melhor ascendente ao mesmo tempo. Mora em São Paulo, capital. Foi júri em Romênia. Gravou comigo em espanhol o chazinho dele da última vez. E agora é como quinto membro do júri de Bali para bater um papinho comigo novamente. Seja bem-vindo, Sérvulo. Oi gente tudo bom? Amiga, muito bom tá... estar aqui com você, não nesse momento, mas muito bom estar aqui com você sempre. Mas tá aliviada, amiga, de ter saído. Ah, aliviada não é palavra, estou em paz, estou em paz. Fiz pude. Fez o que pôde. Fez o que pôde, é isso. Né? Gente, antes da gente começar essa conversa aqui que vai ser bapho, tenho certeza absoluta, já solta o dedão no like, é, ativa o sininho, se inscreve no canal faz tudo o que vocês puderem para ajudar o canal do VD a crescer que o canal do VD a crescer mantém o meu emprego <risos> Amigo bom, vamos lá né? é, eu acho que assim a gente não precisa ficar perdendo muito tempo a não ser que você tenha alguma coisa a, a comentar dessa fase é, com a fase inicial, acho que os entrevistados até aqui já deram bastante conta do que aconteceu ali naquele momento. É, eu começaria com você, que é onde eu acho que a gente começa a, a entender um pouco melhor a sua trajetória, na Tribo das Medianas. Mas, vamos lá, vou te dar a oportunidade, então, antes da Tribo das Medianas ser formada, situação ali tribal, você na Tribo de Romênia, aquele momento inicial do jogo... Teve alguma coisa naquele momento que foi importante para a sua trajetória no jogo que você queria trazer, assim? Tem uma coisa que é uma coisa que comentaram, até o Rainer comentou na exposição que ele fez, o Kaique comentou no chá também, que é a questão do Fernando. Porque assim, as duas primeiras iniciações foram muito óbvias, como todo mundo falou, era uma questão social ali mesmo. E a do Fernando foi óbvia, porque o Fernando era o voto estava causando demais o jogo. Mas daí você estava falando de mais jogo porque teve exposições do Fernando, óbvio, como já foi dito aqui, exposições dele querendo tirar a Nayara, dele falando de lente feminina e tal. E... e sim, eu tive papel nisso. Eu contei para a Nayara que o Fernando tipo, estava querendo tirar ela, contei que de feminina vazei áudio, mas eu não fui o único que teve mais áudio circulando dele aí, mas eu não, não foi só o meu. É... Mas por que eu fiz isso? Só então, talvez explicar para o Fernando, que vai ouvir esse chá, e aí está sentindo muito incomodado desde a edição dele, eu acho. Para explicar para ele o que aconteceu. O que aconteceu é o Fernando começou o jogo me propondo F2. No primeiro dia de jogo, sei lá, no segundo dia de jogo, me pôs F2. E eu estava disposto a seguir assim, não era meu plano inicial, mas eu estava disposto a seguir. Estava testando esse F2, né? Eles contar algumas coisas e tal. Acontece que teve a primeira rodada de par no jogo para cavar. E todo mundo trocou pá. Até, sei lá, o Cris, que eu tipo, não falei, eu sabia onde ele tinha acabado. A Dani, a Ana a Raquel, que eu não falava no começo. Sei lá, qualquer, o Léo, qualquer pessoa, eu sabia onde estavam as pás. Menos o do meu F2. O meu F2 ah! não me contou onde estavam as pás dele. eu falei, ah! não, desculpa. Entendeu? Sem condições de jogar com o F2 com o Fernando. Não tem condição nenhuma. É, daí depois eu descobri que ele fez umas alianças que ele não me contou também. É, e daí eu falei, não, então assim, você está jogando questões comigo, você me conta as coisas. E daí eu resolvi que eu não ia saber das F2 do Fernando, e daí eu resolvi que, tipo, era óbvio que o Dani e a sair, mas depois ia precisar de um modo expiatório. Daí eu vi que tava, ele tava me incomodando as pessoas, e falei, bom, eu vou foder o Fernando de vez, <risos> e ele vai ser o modo expiatório da temporada. E ele foi, tadinho, ele saiu bem triste, porque falaram que ele era horrível, mas ele foi ele foi usado de modo expiatório, sim para as pessoas um pouco. Mas é porque também, amigo, todo mundo dividiu o pá, todo mundo dividiu o pá. Ficou muito óbvio ali assim, você não queria jogar comigo. Então, assim, teve isso. Mas, tirando isso, acho que foi mais calma mesmo, no começo. Não teve muita... muita, é, minha, muita a gente muita já mais. começou o jogo vazando. Aqui, mas tem uma coisa, então, que eu quero te perguntar sobre isso. Que a Bia levantou uma coisa que ninguém tinha levantado ainda no chá dela sobre a, a questão do Fernando. É, em nenhum momento vocês pensaram que podia ser interessante manter o Fernando no jogo, fazendo tudo que ele estava fazendo, porque ele era um alvo ridiculamente óbvio e, e poderia ser usado como escudo por vocês que, de repente, poderiam ser mais alvo depois? Isso não passou pela cabeça de vocês? Na minha passou, mas eu estava tentando interferir o mínimo possível nos CTs. Eu não fui para nenhum dos três primeiros, então eu estava tentando interferir o mínimo possível. É... Então, assim... Eu, se eu tivesse no CT, eu não eliminaria ele, provavelmente. Eu não sei que fosse. Vai, todo mundo fosse, o vídeo também. Mas não seria minha prioridade de eliminação. Mas como eu estava tentando me manter calmo, quieto no começo, assim, pelo menos para as pessoas. É, chegou, eu, não, eu não. Chegou a nova Under the Raider da CIS, eu não tô aguentando e... vocês. <risos> vocês querem... É, gente. Por favor. Hum. Eu amo o fracasso, né? Esse foi eu tentando ficar quieto. vazando do áudio. É, e daí, então, eu não, eu não interferi, não, mas, assim, por mim também não te daria fazer naquela hora, não. Ele era um ótimo escudo para manter por mais tempo. Ah, beleza. Eu acho que tudo bem. Então, entendemos aí como é que começa o jogo do Cervo, enfim. É uma, uma proposição de um F2 aí equivocado, um vazamento de áudio, um tumultozinho, vamos para a primeira swap a swap que eu vou morrer falando que tinha que ter durado mais tempo porque isso é muito divertido que é a swap da, da da popularidade e aí você ficou lá nas medianas que era, era o que? era a lesongue? era a Lesong, Lesong. Né? É. e enfim aos meus olhos e aí você me corrige se eu estiver enganado aos meus olhos você estava inicialmente bem posicionado naquela tribo sim, eu acho que sim eu também acho que essa tribo deve ter durado muito mais tempo. Primeiro que todo mundo era ótimo em prova, a gente ia vencer várias provas. E segundo, que mesmo se para pra CT, eu não acho que ia sair naquela tribo e nem ficar numa posição ruim. Porque o pessoal falou, eu tinha o Kaique e o Rainer, daquela aliança dos sete alvinhos. Tinha. Eu tinha um vínculo forte com o Iago, antes do Rainer destruir esse vínculo completamente na exposição dele. É... E daí, tipo, Léo, Isa e Otávio. A Isa não, mas o Léo e o Otávio contavam comigo nos planos deles também. Então, tipo, eu tava bem colocada ali. E a Isa não contava muito comigo, mas eu também não era o alvo dela. Então tava tudo bem. É, então por mim teria dado muito mais aquela, aquela configuração de tribo também. É. Aliás, amigo, é, falando em, em CT, né, você falou que você. É, não tinha ido para CT que você não iria, porque as pessoas eram boas em prova, de fato, você foi uma das últimas pessoas do jogo a ir para CT, né? assim Só o pessoal que ficou lá na quando teve a, a outra a sua ap que você foi para Batur e, e o, o resto do pessoal da, das medianas ali que tava com você foi para Agung Gung, aí que você começou a ir para CT porque a, a Batur perdia tudo, né? É... Como que isso foi relevante, assim, para o seu jogo? Você acha que fez diferença? Você ter demorado tanto para ir para CT? Eu acho que não. Quando eu entrei no jogo, eu fiquei com muito... Assim, quando eu fui chamado, eu já pressupunha quem está no chat. E daí eu fiquei um pouco preocupado, porque tem muito vínculo, muito próximo... É, eu achei que eu está é, Tem muito vínculo, muito próximo das pessoas, sabe? Tipo, gente, sei lá... Mari e Rafflin são muito amigos, e como a gente pode ver, eles estão aí, né? Do F7 do jogo junto. É, Bia e Kaique, tipo, que, eu sabia que eles iam jogar juntos pra sempre, eu sabia que eles iam jogar juntos no começo. Tipo, Rainer e Naya. Assim, Tinha muito vínculo entre as pessoas, e o meu vínculo seria Samira. E eu não queria, eu que, meu plano era ficar ali no meio. Não queria ser swing Volt, mas eu queria estar no. Eu não queria, não, não queria ter vínculo com ninguém. Então eu, eu tinha muito medo da configuração inicial de tribo. Eu até zoei isso, tipo, com moderação, a família não sabe, tadinha. Mas a gente falou que a gente combinou no começo de jogo que a gente não ia jogar junto, então isso tava tudo bem. Mas o meu plano era a Samira, tipo, numa outra tribo, eu numa outra tribo, a Samira saia cedo. E eu ficava sem vínculo nenhum nesse jogo, entendeu? É... E aí aconteceu isso. Eu adorei os planos pra Samira, né? Não era nem pra vocês. planos O meu isso. plano é que tá bem longe eu de não... mim com eu CFB. Eu não queria ter que eliminá-la, porque ia ser muito dolorido, eu não queria fazer isso antes da manja, mas eu queria que ela saísse antes da manja sem ter minha culpa, entendeu? Só Sim. pra eu ficar mais livre. É... Mas o áudio, eu de... assim, inocente, né, amigo? Quem sabe? Isso, uma coisa assim, não sei quem falou. É... <risos> aí Quando eu vi a configuração das tribos por temporada, eu, antes de saber da Twist, assim, eu pensei, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu acho que mesmo se não tivesse essa twist de imunidade, se fosse por tribo mesmo, a gente estaria bem. Eu acho que Serra Leoa não era tão boa em provas, assim, no geral, tirando sardinha. E Coreia também não tanto. Mas se a gente fosse para CT, eu acho que eu estaria bem ali. Fernando fala demais, ele ia se queimar muito rápido. Então, assim, eu acho que, no geral, eu estaria bem posicionado. É... Então, eu não acho que ganhar provas atrapalhou ou ajudou especificamente no jogo. Acho que ele correu independente disso. Acho que é bom estar né? tá imune o máximo possível. Eu não me arrependo de ganhar prova, não. Não, era nesse sentido a pergunta. É claro, né? ninguém se arrepende fica ganhando pro outro. Bom, mas aí... Teve alguma coisa que aconteceu aí nesse momento. Quando você sai da tribo das medianas, as coisas começam a ficar a polvilhar. E aí, Rainer faz a sua expo -tour. contextualiza esse momento. O que que aconteceu? O que que levou o Rainer a fazer a sua expo -tour? Como é que foi? O que que aconteceu aí nesse meio termo? Não, ele, ele fez depois da merge, né? Teve a... A segunda swap foi definitiva para esse jogo, porque até a primeira swap estava saindo gente óbvia, assim, tipo, eu não o Samuel, que foi um pouco chocante, mas tudo foi meio óbvio ali, o que queria acontecer. É, a Bruna pediu para sair, né, a Stephanie, tipo, tava com o Samuel e daí acabou saindo. Então, foi foi tudo meio óbvio. Agora, tá todo mundo disfarçando o seu, seu próprio jogo. Quando teve a segunda, a SOP não tinha mais como disfarçar direito ali. Porque, tipo, os meninos ficaram na bosta do outro lado, era óbvio. E do nosso lado, a gente tava na maioria, a gente tem tentou disfarçar com os votos do, do Gustavo e da Raquel, os primeiros votos. Porque a nossa ideia não era perder tudo. A gente queria chegar na manche com números. É, e eu ia, Assim, a Bia estava jogando muito a The, The Raider, como ela própria falou. Então... Ela não estava com voz muito ativa no que acontecia nesse momento do jogo. Pura estratégia dela mesmo. É, e o Sardinha, pelo estilo de jogo dele, ele é, mais, o jogo dele é mais parado. Então eu e a Nayara, a gente estava trocando muito sobre o que aconteceria naquela tribo, da nova, da nova, nova é E a gente estava preocupado com a letra do sete alvinhos de fazer, a gente ter número para o nosso lado. É, então a gente fazia cálculos de quem estaria com quem e tal, e a gente queria levar o dia da Jaque. Uma análise foi bem clara, ela achava que os dois eram números dela, eu achava que os dois eram números meus. É, no fim das contas, das contas não era nem dos dois, mas, tipo... É, a gente queria ir para a com Adriano, Jacques e Júlio, seria o ótimo, ideal. É, mas aí a gente fez todas as provas e não deu fazer isso. Mas, <risos> mas assim, a partir desse ponto não deu uma satisfação. Mostrando, mostrando como ganhar provas é importante, né? <risos> mostrando como ganhar provas é importante. É... A gente, o Kaique pediu pra gente sabotar a primeira prova lá, a gente tentou sabotar, mas nem fez diferença, porque a gente fez de qualquer forma. E tipo... isso é surreal, né? Tentar, se eu soubesse que ser como foi, eu nem tentaria sabotar a primeira prova. Se eu soubesse que eu fiz, quando eu contou sete seguidas, sei lá. É... Mas aí, a da partida daquele do jogo, não deu não deu mais como disfarçar. A gente tinha que tirar alguém. O Júlio era mais próximo da Bia do que era de mim, da Nayara, então a gente tirou o Júlio e daí chegou naquele ponto definitivo, que tinha que tirar alguém, que seria um número nosso. O combinar com a Nai, era tirar a Jaque. Acontece que eu tinha uma... eu tava bem próximo do Adriano naquele momento do jogo. O Adriano tem um jogo muito bom, ele envolve muito você, todo mundo sentia que era a verdade de Adriano, até, até as pessoas perceberem o que ele estava fazendo. Eu vi o chá Nayara, <risos> eu fiquei no chão, porque as coisas que ele falou pra ela era ifs, litters, do que ele falou pra mim. Tipo, ele copiou e colou a mensagem pra ela e pra mim, praticamente, pra, pra ganhar confiança. E é, e é o que ele fez e ele me conquistou mesmo, jurava quando ele tava comigo. E dá pra, é, o que, é o que ela falou, dá pra entender porque, ele é, porque ele é sprint e switch, ele tem os dois, as duas coisas da mesma pessoa e é muito forte e é muito claro, assim. E eu achava que tava quase e o Adriano me contou várias coisas, eu contei várias coisas para o Adriano. E a gente estava assim, meu, vamos salvar a Jaque, a gente tinha um F3 com a Jaque. É, eu jurava que a Jaque e o Adriano muito mais comigo do que eles estavam com a Nayara. Então eu falei, meu, vamos, eu quero salvar esses dois. Ao mesmo tempo eu também não queria quebrar os sete alvinhos. Se eu já sabia, se eu já sabia, eu ia foder. Que eu ia chegar na mãe e já odiado por eles. E são jogadores com o jogo muito... É, violência, agressivo, né? Kaique, Rainer e tal. Então eu fiquei com medo disso. Daí eu falei para Adriano, meu não, só que eu não queria contar para o Adriano do meu ídolo, eu não queria salvar a Jaque com o meu ídolo. Se eu tivesse dois ídolos, eu salvaria a Jaque, mas com um só não, pode ir para mim. E daí eu falei para não tem que fazer, eu tenho que tirar a Jaque, né? Puta que bosta. E o Adriano me ligou naquela tarde, na tarde que a Nayara saiu. É, me ligou com todo o ídolo dele. E falou do plano que ele montou. O plano que ele montou era se é, a gente perdesse, se fosse para o CT, ele ia usar o ídolo na Jaque, que tirava a Nayara, junto com a Jaque. E eu ia votar disfarçado, junto com a maioria na Jaque, para continuar ali, infiltrado para o outro lado. Esse era o plano Adriano. Tá? Daí, se a gente ganhasse, isso não ia acontecer. Tá bom, beleza, eu concordei, achei demais, não queria tirar na área naquele momento, preferia tirar o mas tudo bem, era o plano Adriano, deixa eu fazer o plano dele, ele me contou, achei que eu tinha confiança no Adriano, que eu ia arrasar, que eu ia chegar na mangi com os outros salvinhos, e com e com Jaque, ele tava arrasando no jogo, e eu, nossa, cheguei na de rei, com o um ídolo, e, enfim, daí... <risos> eu falei, bom, deixa o Adriano fazer o jogo dele. Daí, beleza. Daí chegou, na hora do CT, teve aquela twist, que as duas tribos iam, e ia ficar uma pessoa imune em cada tribo. Daí, eu falei com a Adriana nessa hora, eu falei, tá, Jack perder, vamos fazer o um plano, isso é já que Jack ganhar, que a gente faz? Daí, o Adriano achou que ele ia ser a opção, caso já Jack ganhasse. Acontece que ele não era opção, era o tardinho. Eu fiquei bem surpreso, eu achei que a Naya preferia tirar o Adriano, ela preferiu tirar o Tardinha. É, eu contei isso para Adriano, Falei: ó, a opção de voto é o Sadinho, não é você? Então, se a Jaque ganhar, a gente tira o Sadinho. Ele falou: vamos, é, vamos tirar a Sadinha, melhor. Não fala muito com o Sadinho, tudo bem, legal. Mas, bom, já que pediu substituição, usou o Juan. Nayara, desesperada, pediu para usar o Ponho como substituição também. Eu usei o Ponho como substituição, não deu certo. É, já que ganhou a prova. E eu crente que saiu de Sardinha, porque assim, ah, o plano do Adriano era para já que ficasse votado, né? Daí eu falei, ah, vamos vou sair sardinha, que dena, né? Que bosta, tudo bem. A gente o pessoal depois. Daí o Adriano vem desesperado. Tipo, desesperado, começa. O Sardinha de... que foi horrível Primeiro que vinha o Sardinha, desesperado. Amigo, quem vai ser? Quem vai ser? Deu o Adriano. E ele, tipo, obviamente não acreditando, tipo, como que o João Adriano sem nenhum, sabe, se, se, se, se o Adriano tiver ídolo. Daí o Adriano desesperado, de repente, o Adriano para de falar comigo. Eu falei, caralho, viado, a gente tava junto. Daí o Sardinha aparece e fala assim, a Adriano me contou que ele tem um ídolo que vai que ele vai falar na Nair. Que quer que eu vá com ele. eu falei, caralho. Daí falei com Adriano, a Adriano, me fala, tu vai na Nair, tu vai já o ídolo. Eu vou, não sei que, eu falei, puta, não era o plano dele, não, mas vou fazer, não sei o que, né? Eu falei, tá. Daí eu percebi que se a Nayara souber, a Nayara é muito esperta, e eu percebi que ela ia sacar, e se eu tivesse o martelo, eu ia poder salvá-la, porque eu ia poder fazer, tipo, é, três votos nela e três votos no Sardinha, e eu ia poder salvar la eu... A Bia já tinha deixado o voto no Sardinha. Exatamente, então ela podia falar pra mim: Meu, bota aí você, a Bianca Sardinha, você vai a Jaque Sardinha e a Adriana em mim, você me salva. Só que <risos> ela sabia que eu tinha deixado meu material com o Rainer. Acontece que naquele mesmo dia eu pedi o material de volta pro Rainer, porque eu vi que era tá da merda que ele entendeu? Tipo, Jaque Muni, pediu coisa do Juan, a Adriana fazendo plano com o ídolo. Eu falei: eu vou pegar esse material. você vai só pra mim. Eu vou pegar isso aqui. Peguei pro Rainer, o Rainer no martelo, falei, amigo, não conto pra ninguém que peguei esse martelo de volta. Tá bom. Daí, deu que deu, saiu, eu votei na Nayara, saiu a Nayara o que deu não, por que que você, com o martelo na mão, decidiu não votar com a Nayara, decidiu... Ah, tá, porque assim, porque eu Nayara, poderia votar... A Nayara também não votou no Sardinha, a Nayara votou no Adriano, né? É, porque ela percebeu, eu falei para ela que eu tava sem uma tela e que eu não ia conseguir salvá-la. Eu contei pra ela que eu ia nela antes uh, da acabar. Por que, que eu decidi tirar Nayara e não tirar a Sardinha e usar uma tela? Primeiro, era óbvio que a Merge ia vir depois daquele ser duplo. Eu não queria chegar na Merge numa posição contra o Adriano e a Jaque. Tipo, eles estavam fazendo a vingança deles contra a Nayara, aquela coisa deles, super. É, emocionada, é, contra a Nayara. Se eu vou, se fizesse salvar a Nayara e sardinha, eu ia começar a manja já com os dois contra mim. Eu não queria isso. Daí eu pensei, bom, eu vou ter que tirar um dos dois alvinhos. Eu, eu completamente menosprezei a relação do Rainer e do Kaique com a Nayara. Eu sabia que eles estavam bem juntos, eu sabia que eles tinham aquela coisa com ela. Mas assim, eu pensei, bom, eu vou ter que justificar com o churinho dos dois, eu, vou, eu justifico depois que foi o que deu pra fazer na hora. Tirar na Yara. Preferi isso do que... Enfim, não sei se foi isso tão certo, mas na hora foi o que me ocorreu. Eu falei, bom, vou chegar na mange de boa, quadrando com a Jaque e fazendo minha culpa com os outros alvinhos. Daí foi o que eu fiz. Tirei na Yara, achei melhor, Kaique saiu, chegamos na mange Chegamos na Mange, o caos, né, o puro caos, por o sabor do milho, e o Rainer, tipo, desesperado, desesperado, fazia, e eu falando, amigo, estamos junto, tamo junto, porque eu realmente estava junto dele naquele momento, eu não sentia nenhuma de trabalhar contra o Rainer, eu queria trabalhar com o Rainer. Só que eu não foquei tanto social na primeira noite da Murgi com ele, errei, errei feio. Eu devia ter feito mais isso, mas eu resolvi fazer isso social com quem não tinha feito tanto com o Otávio, com o Léo, com Isa, é, focar com essas pessoas que chegaram na Mudge e eu nem tinha jogado junto ainda, tipo Mari também, que eu não tinha caído em nenhuma tribo junto. Ou quem eu caí junto, mas eu não falava há um tempo. E daí, beleza, eu falei com essa galera, foi fui dormir três da manhã, acordei às nove com a exposição do Rainer. Tipo, desesperado. Daí me fodi. Grande. Peraí, então você foi dormir e aí acordou com a explodir do do Heine? Ele fez o post por tipo, seis da manhã, sei lá, uma coisa assim. Estava ah! dormindo. Ah! Maravilhoso. Sim. Ele eu fez super, super tipo cinco, seis da manhã, sei lá, Tô, uma coisa assim. Tá. Enfim, eu acho que o vazamento do Rainer deve ter te dado algum impacto no seu jogo, né, amigo? Muito. Eu falei pro Rainer, tipo, ele, quando ele saiu, ele, ele saiu de boa, ele, tá, ele é meu amigo ainda, mas ele saiu falando, ah, desculpa ter fudido o seu jogo. Eu falei, relaxa, não fudeu, só deixou no um modo extra hard, assim, sabe, videogame? Quando você começa a jogar, você escolhe o um modo de dificuldade, o Rainer colocou no modo extra hard, porque tipo, o que, que eu ia fazer? Eu não, eu não menti. Ele não mentiu. Ele falou... é... Algumas coisas ele aumentou, mas ele não mentiu nada. Eu falei aquelas coisas todas que ele postou print e tudo. Então, assim... Fudeu. O tava... meu, meu plano era fazer um jogo não tão Under the Raider como a Bia estava fazendo. Mas um jogo mais de boa, sabe? Mais focado no social. O tanto que eu falava, fazer small talk com as pessoas que não gostam de falar de jogo... Você me conhece, eu, eu gosto de chegar e já falar... Oi, vamos tirar quem? O que a gente vai fazer? Qual o próximo passo? Já cinco rodados para frente com você... Mas tem gente que não é assim... e eu sei que a gente que não é assim. Então, tipo... Eu tava muito esforçado no social nessa temporada... muito, muito, muito... Estava tipo, tá no banho... Falava da vida... ria... Contava várias coisas... fazia piadas... Só para poder tipo ter 20 horas de... Social aleatório poder falar um segundo de jogo depois. É... Então, eu, tava, eu tava no jogo de antes. E daí veio o Rainer e tipo fez o jogo ficar super tipo como se eu fosse uma pessoa super agressiva. Eu era mesmo, mas com o Rainer, não com outras pessoas. Amigo. Você me ouve? Olá, olha que de mim é sensual, Álvaro. Ah, então que tinha que tá me ouvindo, não amigo. Vou desligar. Agora eu tô, agora voltou, não tava ouvindo antes. Nossa, foi uma travada e tanto, hein? Foi. Até no dia eu tô travando, que tristeza, gente. Olha, eu juro, gente, eu tô tentando. Fiquei três horas no técnico hoje de internet tentando resolver sem sucesso, mas é a vida. Onde paramos? Eu parei na exposição do Rainer. Na tá. Noite que você estava pretendendo fazer um jogo um pouco mais Under the radar e, e o Heiner te expôs completamente. Enfim, sim. então acho que ele ficou puto porque ele achou que você tinha abandonado o barco quando eliminou na Nayara e não conversou com ele no primeiro dia da Merge. Você acha que foi essa percepção que ele teve? Acho que sim. É, sim, acho que foi isso. E daí depois eu, no, eu basei também a aliança dos Sete Alvinhos para o Adriano naquele dia, então tipo, o Adriano contou para o é. Então, tipo, ele percebeu que eu tava, que eu tinha vazado as coisas, só que na cabeça dele eu vazei porque eu tava com o um jogo duplo com o outro lado. Quem dera, eu estivesse. Não Mas eu tava eu até... tentando? Eu não tava tentando o jogo duplo como eles achavam que eu tava, tipo, de ter, ai, ah, ele entra os dois lados e tal. Até porque o outro lado, pelo menos que eu saiba, não existia enquanto uma configuração assim tão forte até a merge. É, o que eu tava querendo fazer, e que eu acho que todo mundo da, da aliança do 7 ao 20 estava também, é, era óbvio que essa aliança não ia ter o F7. Tipo, olha quem tava nessa aliança. Eu, Kaique, Raine, Nayara, Bia, tipo, não né, Se liga, pelo amor de Deus. Tipo, então, <risos> essa aliança ia quebrar no F10, sei lá, no F9 no máximo. Então, eu queria ter números pra quando eu quebrasse ficar ficasse a meu favor. Assim, eu queria ter um ou dois números, eu não queria, eu não tava fazendo jogo do principal eu queria estar no meio de duas alianças. Eu queria ter números pra puxar na hora que quebrasse a minha aliança principal, que era a do 7 mesmo. Entendi. É, mas olha só, uma coisa específica no vazamento do Rainer, eu queria trazer para que você comentasse. Porque eu imagino que as pessoas devem ter ficado bastante putas. Que é quando você fala que você não queria ter um Inner como Isa, Léo e Otávio. Uhum. <risos> Então, essa foi é a que mais me preocupou. Porque o resto era coisa meio óbvia, assim, sei lá, da Aliança Feminina, todo mundo estava dispensado saber disso, foda-se. É, essa foi uma das partes que mais me preocupou, porque eu falei aquilo depois que o Kaique saiu, e a Nayara também. E eu queria muito agradar o Harney naquele momento. Então, eu tipo estava jogando shade em todo mundo que votou no Kaique, tipo pra fazer ele se sentir, nossa, vingado. E ele pegou esse momento e usou contra mim. Eu me expliquei com as pessoas todas. É, a Isa não tem nenhum fundamento, inclusive eu acho que a Isa jogou muito bem essa temporada, ela tinha tudo pra vencer. É, eu achei que é uma ótima jogadora. O Léo e o Otávio, eles sabem o que eu acho do jogo deles, eu não acho que eles estão jogando muito bem essa temporada. Eles podem me, me provar ao contrário na final, espero que sim, nossa. Estou torcendo para isso. Me mostrar milhões de jogadas. Mas. Mas sim, eu acho que eles estão tendo um jogo mais fraco nessa temporada. Então essa parte eu mantenho. E como é que... Da Isa, não. E como é, foi... <risos> como é que foi quando você foi falar com ele? Oi, amigo, então. <risos> Oi, Miguxa. Tudo bom? Não esqueci, não. Miguxa, oh. meu. Oxe, imagina. Você também não me lembra? Não, eu Eu fui falar... eu, resolvi que, assim... eu resolvi que Eu resolvi que ia fazer o oposto do Rainer. Porque eu reparei que essa temporada essa Major estava cheia de pessoas que jogam de uma forma mais mais migucha, tá? Que não era saber de jogo ruim. tem jogos miguchos, ótimos, Mas que joga mais migucho. Então eu falei, eu não vou ser o Rainer, eu vou ser o oposto do Rainer. Quando eles quiserem quebrar, eles vão quebrar contra o Rainer primeiro, entendeu? Então, ao invés de responder o Rainer no, no, no grupo, fazendo stories, eu fui no de cada pessoa. Falar com cada um, me explicar, falar, olha, é verdade, mas ele tirou de contexto. É verdade que esse pente é real. Ele tirou de contexto. Eu não acho isso. Fui lá e falei para Otávio, Otávio, nunca você acha um jogador ruim. Eu vou você na final de Romênia, pelo amor de Deus. Daí falei com o Léo, falei, amigo, você é ótimo, você visceu dois jogos que acompanhei, te, eu te admiro, incrível, falei várias coisas com as pessoas, fui lá, é, me entrevistei de cada um, e, e me fiz de muito chateado, eu fiquei chateado mesmo, tá, mas é porque eu achei que eu, eu li uma coisa errada, eu interpretei errado, e achei que o Rainer estava falando mal de mim nos telefonemas com o Kaique, mas eu vi que depois que não. Mas eu me fiz de muito chateada das pessoas. Falei que ia ficar off aquela noite. Eu tava muito abalado. Tipo, me fiz total de vítima do Harder, assim. Tipo, nossa, o cara acabou com o psicológico. Nossa, como eles são horríveis, né? Como eles <risos> jogam o psicológico da gente. E daí <risos> eu me coloquei na posição. Eu sou, eu, sou, eu sou horrível. Mas eu me coloquei na posição deles. Porque eu, eu, eu ouvi tudo que eles falaram na bunda, entendeu? Dele. Então, tipo, eu falei, nossa, eu sou que nem vocês, eu também, que foi vítima do jogo psicológico do Rainer e do Kaique. E... <risos> <risos> e... E daí... Ai, meu Deus. <risos> e eu acho que funcionou até essa parte, entendeu? Porque, tipo, eu me coloquei como inofensivo. Porque daí eu percebi também que, tipo, meu, aqueles quatro ali eram fechados. Mari Haflin, Otávio e Léo. Daí tinha Iago e Isa, Adriano e Jaque, e aquilo ali ia, ia juntar uma hora, ia ser uma bosta. Eu não sabia como ia juntar, se ia ser com Adriano e Jaque ou com Isa e Iago, mas ia juntar. E daí eu falei, meu, eu, preciso, eu vou estar fora disso, com certeza. Eu preciso ser a pessoa de fora que dure mais tempo. <risos> então eu vou ser inofensivo. Eu vou ser tipo, ah, inofensivo, tudo de boa, tudo bem. Tentar durar o máximo possível. Depois que eu fiz com relação ao Heine, eu fui do PVT de cada um. Mesmo de quem ele não me expôs, eu fui no PVT. Perguntei, ó, se tiver dúvidas sobre as coisas que ele expôs, se quiser conversar, tô aqui, não sei o quê, né, né? E daí foi isso. Entendi. Bom, amigo, você é, disse, acho que você já comentou um pouco, mas queria que você elaborasse um pouco mais, falasse se tem alguma coisa além do que você já comentou. Você disse algumas vezes, não sei se você estava fazendo. Tipo, ai, ah, não, gente, eu não sou tudo isso, podem me arrastar. Ou se você realmente acreditava no que você estava falando. É, as pessoas saíam, falavam muito de você, e você falava, nossa, eu queria ser metade do que essas pessoas acham que eu sou, eu queria dominar metade do que essas pessoas acham que eu domino. Você acha realmente que as pessoas estavam te botando um alvo extra, estavam superestimando o seu jogo, ou era, ou, era, ou era jogo seu ali de falar aquelas coisas? O que, que, que, que era ali? O que estava se passando? Ah, era um pouco de cabo. O Kaique, o Rainer e a Nayara... aumentaram muito no jogo. Eu não acho que foi de propósito, tipo, eu não acho que foi de... para me colocar algo, mas foi a paranoia do jogo ali. Porque eu menti algumas coisas para eles. E eles acharam que eu tava mentindo muito mais coisas do que eu tava. E não tava, tipo... Aí que falou que teve aquela conversa dos... de dos... cinco pessoas da aliança dos Alvinhos... Sobre mim, que daí no dia seguinte eu cheguei já falando que queria jogar com eles, não sei o quê. Que alguém tinha me vazado. Não tinha me vazado, nunca soube disso. Eu falei aquilo que eu queria realmente jogar com eles. Ou, tipo, ai, ah, é que tinha duas alianças de sete, eu, eu tava nas duas alianças de sete. Não tinha, eu tinha aquela aliança, era aquilo, entendeu? tipo Eles acharam que eu tava fazendo um jogo muito mais complexo do que eu realmente tava. Que eu tava tipo, nossa, em várias alianças e criando uma rede de mentiras. Falou, tipo, não, eu estava naquela aliança e estava tentando fechar as pessoas de fora. Era isso que eu estava fazendo. E daí eu menti uma coisa ou outra, porque... é né, survivor evidentemente. Tipo, mas... É, era isso. O máximo que eu menti que realmente eles... desconfiaram era que eu... sabia da administração da Yara. Eu só não sabia que seria feita... daquele jeito. O Adriano me enganou ali na, naquele momento. Mas eu sabia que ela ia acabar saindo, sim, eu sabia do do, do, do, do do Mas era a única coisa maior assim que eu realmente sabia. Amigo, então você acha que você fica mal posicionado no jogo pós eliminação da Nayara, que aí teve a exposição do Rainer, o tudo que você achava que tinha construído para ir para uma mesa um pouco mais confortável veio abaixo com a exposição do Rainer e o pós. E aí nesse momento você fica mal posicionado, é isso? É, assim, eu não sei se, tipo, ah, se não tivesse tido a exposição do Heiner e tal, eu estaria muito melhor, porque eu falei em enxergar, por exemplo, o vínculo do Adriano com o e com o Iago, que a Nayara chá dela, tipo, eu não tinha visto isso no jogo ainda até, até o chá da Nayara. Então, eu falei em algumas leituras de jogo que talvez eu não ficasse a posição tão boa. Mas, talvez, eu acho que o, o, o Expo Turbo do Rainer piorou. Se não tivesse, talvez eu pudesse ter me infiltrado naquela maioria de alguma forma, entendeu? É, eu me fiz muito de cachorrinho Adriano depois daquilo e eu continuaria me fazendo. E é possível que eu tivesse conseguido entrar naquela maioria de alguma forma, fosse ali um offset, e daí depois, quando quebrasse, eu tivesse envolvido. Mas com Expo Turbo não deu. mesmo? Entendi. Amigo, e, e tá, você tá falando que talvez você tivesse tentado se infiltrar, dado o, a leitura que se tem dessa maioria que se formou, que, pelo que a maioria das pessoas que veio até aqui até agora falou, era muito fechada, não tinha nenhum espaço, nenhuma brecha, ninguém conseguia conversar nem com ele direito e tudo mais. É... Ninguém tentou nenhum movimento com você, você não tentou nenhum movimento que você sentiu que tinha uma, um pingo de abertura, uma, um pingo de possibilidade de dar certo? Foi, tipo, dureza mesmo até a sua eliminação? Portas fechadas mesmo? Mais ou menos. É, assim, saiu Rainer. Beleza, voto unânime, tudo bem. Daí depois teve o voto da Bia. O, o da Bia, acho que ela contou aqui, ela contou, foi completamente insano. Naquele momento eu vi uma esperança. Depois que o Rainer saiu, eu e a Bia, a gente se aproximou muito. Foi ótimo, inclusive, foi nos melhores momentos, porque essa temporada inteira eu joguei sem o F2. E é muito difícil, eu sou o oposto do Kaique, o Kaique falou que é horrível de jogos 2, eu não acho. É, eu posso até querer trair meu F2 na final, mas eu gosto de jogar com as coisas até aquele momento, tipo, porque eu gosto de ter alguém para contar o meu jogo inteiro e poder confabular e tal. É muito difícil me jogar sem. E na bia, naquele momento ali, eu vi a oportunidade de fazer isso e dela sair Mas tipo, aquele momento foi intenso porque não tava tão, as linhas não estavam tão divididas ainda. Então a gente tinha a chance de ter o voto do Adriano, da grande da Jack, por exemplo. É, a ideia da Bia era puxar a Isa e o Iago para o próximo voto Porque a Bia estava super próxima da Isa é, Então, assim, seria uma possibilidade de talvez a gente se virar contra os quatro tá, da, da Gung Mas não deu, né? a Diana já estava fechado com eles antes o Isa e o Iago acabaram no bota com a gente Quer dizer, o Iago eu não sei, tenho minhas dúvidas Mas a Isa acabou no bota com a gente e, e daí o próximo da que quitou, o próximo foi da Isa, que esse realmente eu não vi muita oportunidade, eu, a Isa e o Sardinha, tentou de tudo. A gente fez vários planos envolvendo o ídolo, contei me menino para eles, a Isa com todo bloqueio, é, a gente fez planos envolvendo isso tentando puxar pessoas, o Otávio veio fingindo que queria flipar contra o Adriano, e era óbvio que era um fingimento. Foi é, muito mal. E... E daí, tipo, ninguém nem deu bola pra ele. Mas, assim, não rolou. aí ele saiu. É, eu acho que também não rolou porque a gente confiou muito no Iago. Eu não queria confiar no Iago nos planos. Mas aí Isa insistiu muito em confiar no Iago. E é, eu acho que o Iago já não... Já tava com ele, já nem queria salvar a Isa, entendeu? Ele tava... Só fingindo estar com a gente. Mas, tudo bem. E daí, no próximo voto que foi de eu sair... Daí eu refei tudo mesmo, assim, eu fui viajar, trabalho, então eu estava sem muito tempo de fazer social. É... E eu nem fiz social no primeiro dia, na, sei lá, que dia que era, mas ainda no dia do CT eu resolvi fazer. E daí eu sabia que a, a, a Mari e o Sardinha estavam muito próximos. E eu sabia que a Mari era a pessoa-chave naquela zona então eu falei, João, eu não vou nem tentar jogar algo no sardinho. Porque a Mari, óbvio que eu queria me tirar do é... E como estava configurado era o seguinte, era tipo... Por que que sobrou aí o Sardinha no final? Porque o Sardinha era o número da Mari, por causa dela flipar. E eu era o número do Raffling. Eu e o Raffling estava muito próximos desde o começo do jogo. A gente se o F2 um pro outro. E por mim, eu super segui depois do F2 mesmo. Eu não contei tudo para eles, porque eu percebi que a gente tava jogando em lugares muito diferentes. Então eu não queria que tudo meu obatasse pra pessoas. Mas a gente, a gente sempre foi muito sincero, até o final. É... Eu sabia que eu não ia receber a maioria das votos daqueles que eu sei que eu sei ídolo. Eu sabia que ia ser a Isa. Até fico me arrependendo um pouco de vez em quando eu poderia ter dado ídolo na Isa. Mas eu não queria que, sei lá, vai vai que alguém mentiu pro Raffling e, no fim, sou eu. Entendeu? Eu preferi me garantir usar o ídolo em mim mesmo. Mas... Sobrou eu e o Sardinha por isso, eu acho. Acontece que, bom, não posso jogar o alvo Sadinha, tô sem paciência de ficar fazendo um plano muito elaborado, tô sem poder. Vou jogar o alvo pro Iago. Porque supostamente o Iago está na minoria também, né? Daí joguei lá, falei com a Mari, falei com o Hafling, falei com o Jaque falei com o Adriano. Não deu duas horas, o Iago estava sabendo que ele era o meu alvo e que eu estava mirando o Iago. Como se fosse um grande move meu, sendo que eu só queria poder ficar a pagamento social, e é isso. É, então, assim, obviamente o Iarvon fazia parte dos planos de um dos quatro, ou de dois dos quatro, todos eles. Porque eles não queriam tirar o Iarvon e vazaram para ele. Quando vazaram para ele, eu falei, bom, foda-se, eu tô na merda, não vai dar. Se, se não querem tirar o Iarvon, não vou querer tirar o Pardinha também, vai ficar entre eu e ele. É e tal, Sadinha fez o post dele ponto, um dos milhares de posts dele e daí o Otávio me ligou e daí o Otávio, como eu falei, mente muito mal então eu percebi que dessa vez ele estava falando a verdade ele me ligou desesperado falando que ele sabia que ele era bota ali e que ele queria fazer um movie é... ele me contou que a Mari tinha um ídolo ele me contou que ele achava que o outro ídolo estava com o Iago e que ele queria puxar um dos dois ídolos, porque senão ele não ia receber votos na final e ele era botão ali. É... Mas isso dependia do Sadinha ganhar a prova, que ele tinha lá a vantagem em prova tal. Porque se o Sadinha ganhar essa prova, o Otávio não ia votar comigo junto com as pessoas, né? em mim, e com as pessoas. A gente ia forçar um empate, e tirava o Iago Amari. Eu falei, viado, olha o Otávio jogando. Daí... Ah. Daí eu falei, bom, eu não acho que esse plano vai dar certo. Porque esse plano do Otávio contava com muitas variáveis. Tipo, o Sardinha tinha que ganhar. Daí, a maioria tinha que dividir os votos. Entre eu e o Sardinha, que o Otávio achava que ele ia fazer. Porque ainda tinha feito do colar, né? Daí o Otávio ia ter que ficar com o voto em mim, na divisão oficial deles, para não votar em mim, e sim votar comigo e com o Sardinha. Ele não queria que o Sardinha soubesse até o último segundo. Então, assim, tinha muitas variáveis ali que tipo, não ia rolar. Então, eu fiz o quê? Falei, bom, o Otávio quer flipar, eu acho que a flipada não vai rolar, eu vou botar no cu do Otávio. <risos> Virei pra Mari. Eu falei, Maria, Amara, tudo bom? Não, antes eu, eu liguei com o Otávio e tal. Daí eu virei para Otávio e falei, bom, preciso de print. Daí eu virei para Otávio e falei, Otávio, amigo, me diz uma coisa. O ídolo da Mara é da Manja ou é da Tribal? Ele falou, da Tribal. Eu falei, ah, tá. Daí eu printei. Daí eu virei para a e falei, oi, Mara, tudo bom? Eu vou te falar uma coisa, o Otávio quer flipar e ele tá falando que você é ídolo. Ele me contou do seu ídolo. E ele está querendo flipar... E é isso. Ele tá querendo envolver eu e o não sei o quê. Daí a Mari ficou puta. Mandei print pra a Mari. A ficou puta. Foi falar com as pessoas. Tanto que chegou em mim por outras pessoas, que o Otávio tava estava querendo flipar. Então a Mari realmente falou. E daí me deu uma leve esperança dele gente é o Otávio antes de mim do Sardinha. Eu falei, é, o Otávio é flipper. Eles ainda vão ter maioria depois. Mesmo comigo com o A Mari... Acho que tadinho, realmente acho que ela tinha mesmo. O Rafa acho que me tem eu realmente teria. Então tipo, acho que pode sair o Otávio, mas aí no fim não saiu. É, o Otávio acho que nem, não sabe que eu baseei isso, ele tá, vai descobrir com esse chá. Ou se ele saiu hoje, que eu nem vi ainda. É, e foi isso. Então assim, eu, eu causei antes de sair, tentei tudo que eu podia, tentei argumentar que me manter era bom, porque eu tinha um muito grande. Tentei com o Adriana, tentei me colocar com opção de voto, enfim. É. Tentei, e no último segundo causei, mas eu causei, fazendo print e tal, para ver se acontecia alguma coisa, mas não aconteceu. Você não entendeu. Você e o Sardinha acabaram não votando juntos, né, no final? Não porque o Sardinha votou em mim para garantir que ele não sairia. Eu não votei nele porque eu percebi que não ia fazer diferença, porque eu fiz os cálculos e tipo ou empatava, e daí eu usava o martelo, ou, ele, ou eu ia sair, então, tipo, nem a diferença, daí eu nem vou ter nele, eu vou ter no Iago mesmo, porque assim Bom, Anjo, então vamos lá, vamos distribuir suas estrelinhas, Tava barata a cotação, você recebeu 30 o dia odiei isso. Tava barato a cotação. Não, as pessoas nunca gostam quando tem bastante, não sei porquê. Nem cotação abaixo numa zona exótica, né? Vamos não. lá. <risos> sardinha tá incluído, tá amor? Ele só tá saindo do, do alvinho, mas das estrelinhas ele tá incluído. Então você distribui e depois você comenta se quiser. Tá bom. Adriano. Cinco. Jaque. Cinco. Leo. Léo. Léo, duas. Mari. Quatro. Não, Mari, cinco. Desculpa, Mari, cinco. Otávio. Otávio, duas. Aflen. Aflen, quatro. Sardinha. Sardinha, cinco. Thiago. Duas. Bom, então temos, deixa eu ver se deu 30, 5, 10, 15, 19, Amigo, peraí, 5, 10, 12, <risos> 17, 19, 23, 28, 30, 10, certo. Então vamos lá, Sardinha, Mari, Jaque e Adri com 5 estrelinhas, Raflin 4 e Otávio, Léo e Argo com 2, é isso? É isso, ia ficar um pouco diferente, mas você me deu muita estrela. Então deu para fazer menos variação do que eu queria entre as estrelas. É, eu coloquei cinco pro Adri, porque é óbvio, ele tá fazendo um jogo excelente. Ele, para mim, ele já é o sprint da temporada, não tem nem o que dizer. Agora é a dúvida se ele vai ter que chegar na final. É, então, assim, o Adri tem um jogo maravilhoso. Tá jogando tudo certinho. A Jaque está fazendo um jogo tão bom quanto o Adriano, é, mas com menos exposição. Então, eu acho que a Jaque... Se a Jaque chega na final, ela tem boa chance de ganhar, ainda mais se o Adriano não estiver lá. Então, assim, eu acho que a Jaque também merece que Estrela, porque o jogo dela está excelente. Só que ela sabe esconder ele melhor ainda do que o Adriano. É, a Mari fica estrela mesma coisa. Eu acho que o jogo da Mari está foda. Por um momento eu fiquei na dúvida quem estava no controle ali, eu achei que a Mari fez, move, fez moves ruins de não falar com a minoria na, na Gung. Mas aí eu vejo que na verdade acho que isso pode ter até valorizado ela, sabe? Eu do que a Mari tá fazendo um jogo muito bom também. E cinco para o Sardinha, porque eu, eu não ia dar cinco originalmente, mas eu tinha muitos estrela. É, é, e o Sardinha conseguiu o que eu, eu queria, que era ser o último eliminado da minoria. Ele não conseguiu, infelizmente a gente viu que ele saiu, mas se eles fossem flipar, seria nessa último momento, só sobrou um, então ele conseguiu a posição melhor que ele conseguia no jogo mesmo. Então assim, o é arrasou, ele joga muito bem, foi muito legal jogar com ele. É, tem quatro, porque o Rafa tá fazendo um jogo muito bom também. O que a Jaque é do Adriano, o Raffling é da Mari. Acontece que o Raffling, eu acho, caiu pontos pra mim, porque... A não ser, eu vou, vou esperar, vamos ver se ele tem o Iago, como eu, eu acho que ele pode ter. Mas se não, eu acho que ele fez uma burrice me tirando, porque eu, eu, eu poderia ser um número pro Raffling, pra ele fazer um move, que eu acho que ele precisa de um move, pra ganhar o jogo. Eu acho que ele tá jogando muito bem até agora, isso se fosse ele não teria ficado diferente. Mas agora, nessas nessa última, últimas votações, ele precisa fazer alguma coisa. E eu acho que eu poderia ser um número bom para ele, que ele vai ter agora o número. É, e daí Léo, Iago e ficaram com dois, porque eu acho que eles estão fazendo jogos muito mais tímidos e um pouco medrosos. O Iago eu acho que tem é um jogo mais movimentado, mas ao mesmo tempo também eu acho que o Iago tem um discurso que eu não gosto de jogo, mas vamos ver como fica na final. Eu prefiro não falar disso agora ainda. Então. <risos> Muito bem. Tá. Tá certo. Explicadíssimos. Vamos para as torradinhas, então. Você recebeu apenas uma. Não, mentira. Você recebeu duas. Uma anônima do cast e uma que você, não sei se você, você fez? Não sei se você lembrou. Eu fiz. Fazer. Eu fiz, ah, fiz. Que é da Clícia, que ela pergunta, já que você ama filmes de terror, me diga, qual vilão dos filmes cada um seria? Justifique suas escolhas. Vamos lá. Tá. Vamos lá. A Jaque... E a Carrie é estranha. Porque <risos> a Carrie é humilhada naquela festa, joga um sangue de porco nela, ela fica toda suja, não sei o quê. E daí ela volta se vingando, mata todo mundo. E é a trajetória da Jaque em Bali, começando tipo, ah, e volta, essa dela horrível, não sei o quê. Pra tipo, sabe, psicopata, mas todo mundo passa no caminho dela. que se mete contra a Jaque sai, sai com um voto maravilhoso dela. Então, assim, já que a é estranha, tá? Mari é a órfã. <risos> é assim, finge ser uma menininha adorável, fofa, tadinha da menina, ficando adotada, tá e daí, no final ela é uma adulta, um psicopata, fingindo, anã, fingindo ser uma criança para todo mundo. É, mas... é a Mari. Switch tava até. Mentira, ela é muito suíte. Mas, tipo... <risos> Nem embalha ela, está fez esse, esse perfil. É... O, vamos ver, quem mais? Ah, o Léo é a Samara, do, do chamado, porque só de sete em sete dias ele fala com você <risos> tipo... Eu tava amando a pergunta, gente. <risos> é... O Adriano é o Kevin. Então, precisamos falar sobre o Kevin porque é, todo mundo sabe que ele é um problema, que ele vai dar merda no futuro mas ninguém faz nada sobre isso <risos> uh, O Iargo é o vilão do It Follows que pra quem entende inglês eu não preciso nem explicar mais é... <risos> o... o Sardinha é o Ghostface do Pânico porque cada post dele é como aquelas ligações do pânico, tipo, ah, que as ficam assustadas. Então ele fica enchendo o saco das pessoas com as ligações dele, que era mal de medo. É... O Otávio, coloquei o Norman Bates, do Psicose. Por causa da dupla personalidade, tipo, ele quer e não quer flipar, e ele não faz nada, e ele vai colocar saindo por isso. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E o Raffling é o Babadook, porque o Babadook, no filme, é a... é o luto em forma de monstro. E eu acho que o Raffling matou o jogo dele mesmo Então, assim, por isso que ele virou o Babadook, entendeu? Pelo luto. Muito bem. Bom, e a pergunta, adorei, se vocês maravilhosa. E, <risos> e a... A pergunta anônima, gente, esse cast tá, tá agora, tá querendo pescar as coisas com esse povo do, do júri. Quem você acha que tem grande chance de vencer, de vencer essa temporada? Três nomes. Jaque, pra ver se a pessoa elimina, entendeu? Isso. É, eu não vou falar o Adriano, porque eu acho que o Adriano não chega na final, tá? Eu acho muito difícil ele chegar na final, então eu não vou falar dele. Acho que já que tem grande chance de ganhar, Mari e Rafa. Muito bem. Então, como se já não bastasse, vamos tacar o vinho agora. Muito bem. Seis pessoas, deixa eu ver, vou atualizar agora. Se já tiver algum eliminado, eu vou tirar a pessoa do eliminado. Ai, vamos não ver. temos eliminado ainda. Então, vão ser com seis mesmo. Fala tá. para eu três em de uma a seis. Não, sete. Três números de uma a sete. Tá. Um, dois, cinco e sete, Jaque, Otávio e Léo. Para quem vai o alvinho e por quê? Ah, gente, eu vou colocar o alvinho na Jaque, né? Eu acho que ela está fazendo o melhor jogo desses três. É... Triste, porque eu não quero que ela saia, quero poder votar nela no final. <risos> Mas assim, não tem como botar, não botar o alvinho nela. Eu acho que ela tem que se arrasar ela está fazendo um jogo silencioso acho que vão querer tirar Adriano Maria Estela com razão também porque então, eles também ganham então tipo e ela vai chegar na final e eu acho que ela vai conseguir ganhar muito bem e aí vamos para a nossa última parte a parte fofinha deste quadro que é os torrões você recebeu um torrãozinho da Clícia hum. bora pro torrão Servo lenda, te acompanhar no All Stars foi uma montanha russa de emoções. Uma hora eu te amava e torcia freneticamente por você, na outra eu queria sua saída quando percebia que não estava com a Samira. Mesmo assim, <risos> o que nunca mudou foi meu carinho e admiração por você. Seu jogo foi incrível e uma delícia de acompanhar. Contando as horas para o encontrão para finalmente dar aquele abraço de urso que tanto quero. Muito orgulho em ser servo lover, sim, te adoro. É, a isso é muito fofa, a isso é muito querida. Obrigado, eu também te adoro, também quero esse abraço. É, eu fiquei muito é. feliz. É uma... vendo, segundo lote, ainda até dia 26 de outubro. Venham, gente. Acompanhe aqui, aqui. Não é é... Eu fiquei muito feliz nessa temporada. assim. Eu... eu fiquei feliz com os votos que eu recebi na, na minha saída. Eu saí em paz, eu saí não sei o que, eu não fiquei nervoso. É, conceito de que eu fiz que eu poderia sair me sentindo querida por todo mundo Acho que eu fiz boas amizades aqui, que eu também sempre quis fazer com pessoas que eu não tinha tanto vínculo A saber criando, pessoal da plateia é muito picapote. maravilhoso também Hã? Não, não usou blackout para não ler os votos, né? Não usei blackout e não me arrependo, amei, despertado a estar do texto com a todo E é isso, estou muito feliz de ter jogado e... E da, das pessoas do podcast também, como reagiram comigo. Foi muito amor. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, amigo? Se não, é eu, isso. Acho que não, quando eu saí eu até pensei em alguma coisa que eu queria te falar. Mas eu acho que eu cobri tudo. Agora eu não tô lembrando de mais nada. Mas se eu lembrar, eu coloco nos comentários do chat também. Mas acho que não. Acho que é isso. Não, tá bom. Tô curioso. Tá bom. Hum. Foi uma delícia mais um chazinho com você, sempre muito divertido. Dei boas risadas, acho que as pessoas vão rir bastante também. Amei a pergunta da Clícia e as suas respostas. Né? <risos> é, e agora é isso, reta final do jogo. Tá legal, acho que tá imprevisível, porque tem muita gente que tem boas chances e as pessoas que não têm tanta chance assim têm que também fazer alguma coisa se quiserem passar a ter chance, né? Então acho que. É uma final que tem tudo, uma reta final, apesar de até esse momento as coisas terem caminhado um pouco como a gente imaginava. Eu acho que daqui para frente tem tudo para que as coisas sejam um pouco mais emocionantes. Então, você que nos acompanhou até aqui, continue acompanhando o VD para a gente acompanhar junto essas emoções e aguardarmos as próximas pessoas que vão sentar nessa cadeirinha. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo chá com Tchau, tchau.